Servo do Altíssimo, parará, piriri, blá, opa, que isso? Porno vídeo? Ô, oh, meu irmão, que é isso? Entra no meu Facebook, tá... sexo vaginal, que isso? Sexo grupal, meu irmão, tu, tu é casado, cara. Sexo grupal, tá procurando essas coisas aqui? Ó, oh, tá público, tá? Eu não tô hackeando, não tô fazendo nada. Você divulgou, está público. Entre no meu Facebook, está procurando gente, né? Ah, público, ó, procurando. Ô, meu irmão, tem muita carne aí, hein? Tem muita carne, hein? Para um irmãozinho da igreja, ex-bispo. Agora a gente entende por que você é ex-bispo, ex-pastor, ex-isso, ex-aquilo. Agora está se aventurando como profeta do livro de Durantia. Aqui o negócio é mais estreito, hein, irmão? O estranho pregador. Jesus, isso está na página 1764. Jesus foi a Gamala para visitar João e aqueles que trabalhavam com ele naquela cidade. Nessa noite, depois da sessão de perguntas e respostas, João disse a Jesus: Mestre, ontem eu fui até Astarote para ver um homem que estava ensinando em teu nome e até mesmo clamando ser capaz de expulsar demônios. Ora, esse homem nunca esteve conosco. Nem jamais nos seguiu, por isso eu proibi o de fazer essas coisas. E então disse Jesus: Não o proíbas. Não percebes que esse Evangelho do Reino em breve será proclamado em todo o mundo? Como podes esperar que todos aqueles que acreditam no Evangelho fiquem sujeitos à tua direção? Rejubila-te, porque o nosso ensinamento já começou a manifestar-se para além das fronteiras da nossa influência pessoal. Acaso tu não vês, João, que aqueles que professam fazer grandes trabalhos em meu nome acabarão finalmente dando suporte à nossa causa, eles certamente não, não se apressarão em me mal dizer. Meu filho, em questões dessa espécie seria melhor que tu reconhecesses que aqueles Aquele que não está contra nós está a nosso favor. Nas gerações vindouras, muitos homens que não são integralmente dignos farão muitas coisas estranhas em meu nome, mas eu não os proibirei. Eu te digo que, até mesmo quando um copo de água for dado a uma alma sedenta, os mensageiros do Pai sempre registrarão, registrarão um tal serviço de amor essa foi esse foi o trecho que eu enviei para um amigo que me indicou o abençoado aí o do Kleber o chamado o conhecido por Profeta Lu claro ainda não está tão conhecido assim mas agora eu faço questão e assim como incentivo a todos lerem a Bíblia antes de lerem o livro Durante também incentivo você a assistirem as palestras lá do, do, do irmão Kleber e depois assistirem as minhas, assistirem a as dos irmãos lá do, do Elube, a dos irmãos do canal Palestra Urântia, para que você possa fazer uma comparação de ideias, uma diversidade de ideias e tirar o seu entendimento da coisa. E por que eu faço isso? Você nunca vai saber realmente quando algo é doce, se você não chupar o amargo. Você nunca realmente vai saber se algo está muito salgado se você não colocar açúcar na boca. Então tem que ter esse contrabalanceamento. E agora vamos falar um pouco desse irmão que apareceu aí e que está causando uma treta, uma treta aí comigo, porque eu tentei ali dar alguns conselhos para ele, mostrar que em alguns pontos relacionados ao livro de Urantia, ele estava errado. E o irmão não recebeu a crítica de bom grado Inclusive até está me ameaçando de processo Mas vamos ver isso um pouco mais adiante Antes de eu falar dele propriamente Vamos ouvir o próprio irmão falando dele Deixa eu botar aqui meu fone Para acompanhar junto com vocês Vamos escutar então agora Quem é o Profeta Lu Meu nome é Irmão Kleber, irmão Kleber. Esse que vos fala Sou ex-bispo ex e pastor do sistema protestante, sou pesquisador, teólogo, cientista da religião, mas, acima de tudo, um leitor do livro de Urântia. Exato. Então, nós vimos que o nosso irmão Kleber, ele é ex-bispo, ex-pastor, e vocês observam na plaquinha dele que ele deixa bem destaque. Kleber PHD em teologia. Ele faz questão de afirmar que ele é dentro em teologia. Eu nunca fiz questão de nada disso, Você sabe muito bem que eu sou um mero fuzileiro naval, uma pedra que o pai criou para poder clamar, que joga lá na parede e deixa clamando lá, onde, onde bate sai clamando. Vocês sabem que eu sou combativo, vocês sabem que eu sou pé na lama, vocês sabem que eu não sou uma pessoa fina, muito pelo contrário, sou uma pessoa grossa, sou uma pessoa, digamos assim, como diz aqui no jargão dos paramém, né, peleona, sou uma pessoa briguenta, não tenho tanta fineza como muitos irmãos de que são leitores do livro de Duranti, tem aí os irmãos que fazem as palestras sobre o livro de Duranti, tem essa fineza. Eu sou uma pessoa mais povão, mais penalanha, mais ralé. E o nosso irmão é um irmão que tem PhD. Eu não vou entrar, sendo bem sincero com vocês, não vou entrar em detalhes de erros de português ou qualquer coisa do gênero. Mas nós vamos aqui analisar Alguns pontos que o irmão fala para podermos conhecê-lo. Esse vídeo é para conhecer esse irmão. E agora, já que estamos conhecendo esse nosso irmão, conhecendo esse trabalho que ele está fazendo, é um trabalho que ele está se empenhando. Eu estou assistindo todos os vídeos dele. Acho que eu sou o, o, o telespectador mais assíduo dele. Que eu assisto do início ao fim. Até porque eu gosto de pegar os detalhes que ele fala de forma errônea, para que eu possa trazer futuramente vídeos corrigindo. Porque se apareceu um erro no entendimento de algum irmão que venha de algum tipo de nicho de religião, automaticamente outros irmãos podem cair nesse mesmo erro. Então, é mais fácil você pegar um erro de um irmão que já está ali, com a mão na labuta, e tentar explicar para ele, mesmo que ele não aceite a explicação, e fazer vídeos pontuando esses erros para que, se um dia ele quiser usufruir desse, dessa explicação para poder ver dentro do livro de Durante o que, que é o correto, que o faça. Mas caso ele não faça, que outros irmãos não caiam no mesmo erro que nosso irmão Kleber está caindo. Vamos então escutar agora por que é que ele criou o canal. E você vai começar a entender o motivo desse vídeo aqui. Observe. Nós podemos dizer que temos outras revelações, temos outras comunicações telepáticas, outras canalizações. Canalizações. O nosso canal ele se diferencia porque nós não somos um povo que se fixa apenas num conceito só. Aí você vê, né? Ele já tem essa essa filosofia de acreditar em outras revelações. Para ele, o livro de Urântia não é a quinta revelação por completa. É a quinta revelação, porém tem outras revelações tem ali o papo de que, famoso Não Sabemos, né que tem os 24, revelador, 24 reveladores, que vou fazer um vídeo sobre isso, falando que não são só 24, vou comprovar isso. E esses 24 reveladores vivem falando o Não Sabemos, só que eu venho solicitando a ele, diversas vezes, que ele nos explique o que, que seria, é, é, em que situação os reveladores falam que eles não sabem. Mas ele não quer explicar, né? Mas eu vou explicar vocês aqui em um próximo vídeo. E aqui nós vimos que ele insiste nessa ideia de canalização, também insiste na ideia da existência da reencarnação. O livro de Urantia é enfático, dizendo que isso é uma tolice acreditar nesse ciclo de encarnações, ciclos de encarnações aqui na Terra para poder expurgar qualquer tipo de carne que a pessoa tenha. O livro de Urantia é enfático, eu tenho aqui no canal vários vídeos falando sobre isso, eu tenho... Live falando sobre isso, eu ostensivamente, mas infelizmente ele quer crer dessa maneira, porque ele acha que outras outros seres celestiais estão usando pessoas para trazer novas revelações que complementam o livro de Urântia, complementam a Bíblia, a Bíblia complementa o livro de Urântia. Ou seja, o livro de Urântia, na opinião desse irmão, é só um complemento. Por mim não há importância. Que a pessoa entenda que o livro de Urântia é só mais uma revelação que não é verdade, que é só mais um complemento. O grande problema está quando ele pega algo que não existe no livro de Urântia, cria um canal que fala sobre o livro de Urântia, e depois começa a incluir coisas que não existem no livro de Urântia e retirar coisas, desmerecer o ajustador, desmerecer os reveladores. Porque quando você fala que os 24 reveladores dizem lá o não sabemos, e por isso ele vai vir nos explicar o que está além do que os reveladores dizem não sabemos, ele está se postulando como uma pessoa que sabe mais do que os próprios reveladores. Mas por que, que ele sabe mais do que os próprios reveladores? Porque outras pessoas canalizam lá. Eu um dia ainda vou ensinar, ensinar a vocês como que faz a canalização. Eu vou gravar esse vídeo aqui. Eu tenho esse plano aqui de mostrar a vocês como que acontece uma canalização. Claro, né? Eu vou bancar o zoeiro, mas faz parte da coisa. Então, ele tem esse entendimento. Eu não me importaria se ele fizesse um, um intercâmbio, sabe, do livro de Durante com essas coisas. Não me importaria. O que me dói, o que me importa e o que me motiva a fazer vídeos falando sobre esse irmão é que quando... Um erro, mesmo que pequeno, mesmo que uma coisinha insignificante, vocês vão ver mais pra frente como é que a coisa acontece, mesmo que a coisinha insignificante, não. Não, não vou dar ideia, não, não vou, não vou dar trala não. Aquela coisa ela pode ir semeando e ninguém está comentando nada, então tá certo. Ninguém está reclamando, tá certo. Ah, mas é porque vocês vão ver mais à frente os comentários que ele fala aqui, ninguém reclama, então eu vou crescendo, vou crescendo. E aí o erro, o um pequeno errinhozinho dele, se torna um grande errão. E aí a coisa complica. Para você desfazer é bem pior. Então a gente começa a cortar o mão pela raiz agora. Se a pessoa quiser falar sobre o livro de Durante, fala o que está no livro de Durante. Se não quiser falar o que não está no livro de Durante, que então entenda que vai haver contrapontos. Como ele fala, daqui a pouco vocês vão ver, ele, ele me, querendo me processar, porque eu quero colocar, eu vou colocar, no quero, eu vou colocar contrapontos sobre os erros que ele está cometendo, baseado no livro de Durante. Então, já que ele não aceita que eu comente os erros dele, que me processe. Só que o processo vai ter que ser bem estruturado, tá? Porque a volta pode ser bem pior. Vamos agora ver um próximo vídeo aqui que fala sobre o diferencial do canal dele com relação ao meu canal, ao canal do Palestra Urântia, ao canal do Urântia Adral e muitos outros aí irmãos sinceros que levam a palavra do livro de Urântia adiante. Vamos ver aqui qual o diferencial do dele. Então, nesse quesito, quesito, nós queremos dizer para vocês que há uma grande diferença no nosso trabalho. Nosso trabalho. Nosso trabalho requer muita pesquisa, muito esforço, dentro do um A grande diferença é que no nosso trabalho, no dele, trabalho, no trabalho dele lá, requer muito estudo, muito esforço. No nosso não. Né? A gente vem aqui e faz os vídeos à moda bambu, né? A gente defeca e se locomove para o livro de e vem aqui, liga a câmera e vai falando. A esmo. O que não é bem assim. Não é bem a gente que faz desse jeito, não. Infelizmente, meu irmão, me desculpe. Mas, eu tenho, tanta, eu tenho tanto material. Você, olha, eu estou eu montando a série Os Erros do Profeta Lu. Ele vai continuar fazendo vídeo porque ele é um rapaz corajoso e eu admiro isso nele. É um rapaz corajoso. Eu desafio ele... Ele fala que não vai responder, mas você responde, pastor. O pastor não, o profeta Lu, você me responde, você né? gosta. E eu quero que você cresça, pastor Lu, o profeta Lu. Eu quero que você cresça. Eu quero que o canal, o seu canal, cresça com pessoas que pensam igual a você. Me criticando aí, falando que eu não Eu quero isso tudo. Então, meu amado, continua. Vamos fortalecer, vamos crescer junto combatendo ali ideias, embate, se você acha que eu estou errado, continua colocando aí, mas você não coloca, né? você não quer debater, porque debater é complicado, para debater tem que ter conteúdo, né? mas você tem conteúdo, por que você não quer debater comigo que eu sou um perrapado? Você tem conteúdo, você é PHD em teologia, pô. fala sério, né? não tem por que não debater, agora, uma coisa que eu acho interessante, é que, ele tem consciência do que é o livro de Urântia, e quando você começa a ler o livro de Urântia, o seu espiritual começa a enobrecer. E mesmo que ele não perceba, ele começa a falar o que é real. Aí depois ele. Opa, peraí. Pera, pera, pera, pera, calma aí, calma aí, cai na realidade. Na realidade dele. Pro objetivo que ele quer. Observem só aqui quando ele fala sobre qual é a verdadeira religião, e vocês vão entender como que a pessoa, quando está falando do livro de Urântia. O ajustador começa a trabalhar com ela e ela acaba caindo, deixando o espírito falar, daqui a pouco. Peraí, não, não, aí não. Aí volta o homem. E o homem fala com os objetivos que o homem quer. Como aconteceu com os profetas no passado, né? Esse é o nosso profetinho aí também está muito baseado no passado. Olha o que ele fala sobre a verdadeira religião. Olha que interessante. Qual a religião de Durante? Oh. A religião pessoal. Pessoal. Você vai evoluir como pessoa, sim, como adorador. Isso, como você adorador. Precisa de padre, de pastor, de bispo, de apóstolo, somente do livro de urano, Somente. Somente do livro. Somente. Durante. E, e? Se quiser outras manifestações espirituais, ah. como a gnose, ah. e outras ah. manifestações esotéricas. Ah, esotéricas. Que você possa entender a espiritualidade interna. Vocês viram? Viram como é que, quando o homem está falando do livro de lã, só o livro de lã, só o de ou, ou, ou outras, outras religiosidades, para você entender melhor, aí, aí já começa a gaguejar, já, já, já, o semblante já muda, já começa sabe, a agnose, para você entender, a, a, o esoterismo, papapai, pipi, fazer canalizações. A, o, o ajustador ele trabalha o ser humano, ele está trabalhando o profeta Lula, está trabalhando. A carne do humano é complicada, mas ele tá ali, ó, peleando. E quando eu fui no canal desse abençoado para poder colocar ali algumas pontuações sobre o que ele tava falando e ele já não me recebeu muito bem, depois começou ali com alguns elogios, porque esse pessoal de holístico, de Gnosis, eles gostam de... de o gnóstico, gnóstico nem tanto. Agora, pessoal de holismo, né? Essa, essas coisas de fazer canalização, eles primeiro vêm ali inflando um pouco o seu ego, porque é pelo ego que eles pegam a pessoa, que não a parte dos pessoas são eagudos, né Eu chamo de eigudo as pessoas que querem ter um ego aflorado. Não, eu vou canalizar os, o, o, o ET tal. Para a unidade canalizar o ET tal, tem que estar tá numa superioridade espiritual assim, assado. Então, eu posso... Geralmente, a unidade que recebe essa canalização do, do ETzinho lá, ela é muito humildezinha, a pessoa legalzinha. Ai, paz é amor para Quando recebe a entidade, você, você... Eu não dei permissão pra você falar. Cara, sua boa... Eu não, não, não. Por favor, volta pro final da fila lá. É um Se torna uma grosseria. Olha, eu não sei como que esses seres celestiais são tão grosseiros, cara. Esses ETs aí. Pelo amor de Deus. Os caras são tão superiores de, de inteligência e intelecto mas como é que eles são educados? Ah, pelo amor de Deus, nós aqui meros humanos que estamos a quase um nível de animal somos mais educados que os seres celestiais, os esses seres extraterrestres aí que têm um intelecto superior é complicado, né, meu irmão? é complicado. mas aí o que acontece? olha, você, aí é, lá tem o, o a forma que eles trabalham, né? É, é, o modus operandi que eles trabalham é o seguinte a pessoa, no final das perguntas e respostas, a pessoa pergunta alguma coisa lá, eu queria saber se eu sou contatado. Olha, você já foi contatado sim e em breve vai ser abduzido. Ai, muito obrigado, eu tenho chip, eu tenho chip, eu fui, eu fui agraciado com chip. Sim, sim, também tem um chip também aí que você já vai ser contatado em breve para poder trabalhar na obra. Mas olha, faz o curso da, da Antônia aqui, vai no site, faz o curso da Antônia, que é o, o, o nome fictício da unidade, Faz o curso da fulana aqui para poder aprimorar um pouco mais pra você ser usado na hora certa, hein? Tem que fazer o curso, hein? Oh, meu, pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Esse amado, ele fez uns comentários, que eu vou botar na tela para vocês aqui agora e vou ler com vocês. E, baseado nesses comentários, ele falou que eu tô... Eu comentei, depois ele comentou também. E, baseado nesse comentário, foram vários comentários, eu vou colocar aqui só uns poucos aqui para vocês entenderem. Que eu tô pontuando ele, que eu tô... É, dizendo que eu estou proibindo, estou querendo proibir ele de falar sobre o livro de Urântia. Mas não é essa, bem a verdade, né? Mas vamos ver como é que funciona aqui o modus operandi desse povo. Ó, aí tem aqui na tela, o, botei na tela agora aí para você, o texto, né? Já disse que não tenho que ficar provando nada a você. Quando eu falei sobre os 56, não sei, que ele fala, eu pedi para poder falar sobre cada um deles. Em relação à gnose, você falou errado, o agnóstico. Ó, que legal, eu falei errado, agnose, agnóstico não faz. É, é Gnóstico Malvoria inclusive o Lúcio cita várias vezes o conceito da Gnose e não a palavra Gnose, tá? conceito, legal engraçado, só você se incomoda até agora ninguém da Associação Urântia entrou em contato contigo a, comigo, a Fundação Urântia por que então? eu digo a vocês por que? porque ninguém conhece ninguém conhece e até por que? presta atenção gente Vou botar aqui o, o caso do Henrique Trave. Henrique Trave, o presidente da, da Fundação Oriente do Brasil, pô, o, o camarada ele tem um, um, um intelecto muito apurado, ele, ele é uma pessoa de um caráter ilibado. ele tem uma, um trabalho administrativo muito forte diante da, da Associação Oriente do Brasil. Vocês acham que ele iria perder tempo de falar com uma pessoa que não tem nem relevância? Ele não vai ter, ele tem um problema muito maior para poder resolver, tem encontro para poder tratar, tem coisas para poder decidir. E outros irmãos também aí, muita parte de, de leitor do livro de Urante são os famosos tolerantes. Parecem que não aprenderam nada com o livro de Urante e não sabem como uma rebelião pode começar. Não sabe como Caligatia trabalha. É um bando de Eva. Né? É um bando de Eva. Falar assim vocês entendem. Aí o que acontece? Deixa uma coisinha, um errinho pequeno para lá e é insignificante. Daqui a pouco um errinho encontra uma outra pessoa que acredita naquele errinho. E ninguém está comentando. E aí a coisa cresce. O pessoal da fundação não vai dizer nada. Mas eu falo. Eu já falo há muito tempo. Inclusive falo para eles também. Também falo para eles. Coloco o dedo na cara deles também. Que já erraram muito. Erraram muito. Tiveram a oportunidade de se corrigir. Se corrigiram. Eu não sou supra-sumo de nada. Só que o pai... Me, most, me mostrou muitas coisas que estão erradas e ele não me deu não me deu papa na língua eu falo mesmo gostem de mim ou não muitos desses irmãozinhos aí tolerantes não vão dizer nada e o Henrique Traven não vai perder tempo com uma coisa assim eu perco tempo por ele que eu tenho tempo para perder ele não tem tempo para perder que tem que cuidar da, da fundação durante vamos continuar cara eu sou apenas eu sou apenas uma poeira afinal você tem nove anos esse negócio de nove anos do YouTube eu falei com ele em um outro comentário, eu falei assim, não, meu irmão, você recebeu uma crítica agora, cara. Eu recebo crítica há nove anos no YouTube e estou vivo ainda, você vai se acostumar. Aí ele pegou isso como se eu estivesse tentando aflorar o no Noel que eu tenho nove anos, pelo amor de Deus. Afinal, você tem nove anos no YouTube, você não tem o que fazer, não tem o que fazer, sim, estou fazendo. O que eu tenho que fazer agora é trabalhar pelo livro de Urântia, esse é o meu trabalho, para isso que o pai me levantou, entendeu? O pai me deu toda uma situação financeira para chegar a esse momento, para poder trabalhar para a obra. Às vezes eu tenho alguns problemas, problemas pessoais, e quando eu tenho um problema pessoal que pode atingir o meu psicológico, eu paro os vídeos. Porque eu tenho responsabilidade de entender que um problema pessoal pode influenciar nisso aqui, ó, na conversa que eu vou ter com vocês, e com você também, Profeta Lu. Então eu paro, dou um tempo, quando as coisas se resolvem, eu venho e volto. Com a mente sã, tranquila e relaxada para falar sobre o pai, dando vazão ao agitador. Eu, um simples youtuber, tô te fazendo você perder tanto tempo. Puxa, nem eu pensei que o grande Malvore ia ficar... Nossa! Ah, me senti agora... Uau, tá, o grande Malvore... Eu sou grande mesmo, tenho 1,89m. Eu sou um cara grande, muito obrigado. Já sabe a minha altura. Ia ficar tão preocupado com um cara que nem 10% da tecnologia que eu... Tecnologia? Eu tenho muita criatividade. Isso aí eu tenho mesmo. Agora, vamos ver a tecnologia que tem aqui no canal Malvoura. Observe aí. Bem, agora vamos ver aqui a alta tecnologia que eu tenho aqui no alto do meu Arauto. Né? Nós temos aqui um suporte de câmera que eu tinha colocado antes quando eu estava sem computador. Deixa eu apagar a luz aqui para ficar mais fácil de visualizar. Nós temos aqui um sistema de iluminação altamente tecnológico. Amarrado com fitinha. Né? Um suporte super moderno aqui de monitor. Um ventiladorzinho aqui para ventilar o, o computadorzinho que está aberto. né? Aqui nós temos um uma mesa altamente tecnológica com um, um suporte aqui, um, um triplex, que é um, um, um, tri, um tripé aqui, que é um, um, uma coisa que eu importei do Japão de tanta tecnologia. Nós temos também aqui as caixinhas de som que eu não estou usando, que eu uso o meu fone super moderno. Encaixado aqui no, no controle da Redur Moleque, do Play 4 para poder fazer a extensão para chegar no meu ouvido, né? Temos aqui microfones velho já que tá até todo manchado aqui Que é bem diferente Ó, o Profeta Luta com o um microfone show de bola ali, hein? Eu tô com essa coisa velha aqui que eu uso esse, essa meia calça assim aqui para poder fazer um... Tirar o, o sopro Tem a minha cadeira super tecnológica, né? meu meu encosto aqui de almofada. E a única coisa tecnológica que eu tenho aqui é o meu quadro. Que eu desenhei aqui esse quadro lindão aqui. Agora o resto. Né? esse aqui é a estrutura altamente tecnológica que o super, ultra, hiper, malvore usa na, nas altas produções dele. É brincadeira não, velho. Viram aí a tecnologia que eu tenho? Vocês têm noção da coisa, né? Vídeos com super produções que eu lhe assisto e não é de hoje. Olha... Se ele me assistisse e não fosse de hoje, saberia que meu nome é Leandro Reis, que a maioria dos meus inscritos aqui também são inscritos no meu, na minha página no Facebook, no meu canal no Facebook, no meu, no meu perfil pessoal, ok? E ele fala que eu me escondo os personagens. Um personagem. L.R. significa Leandro Reis, L.R. Malvônia. Malvônia é uma homenagem que eu fiz ao primeiro guia que levou um, um ser humano até o paraíso. E hoje ele é o chefe dos guias. Então, meu amado, isso é uma homenagem, como você fala, não, eu uso o Profeta Lu porque é uma coisa simbólica. Eu não uso como simbolismo, eu uso como homenagem ao Malvôria. Porque, primeiro, eu acho o um nome lindo. Se eu tivesse um filho ou uma filha, o nome dele seria Malvôria e o nome da menina seria Elanora, em respeito ao trabalho dela. Você conhece a Elanora? Não conhece? Então, estuda um pouquinho o trabalho dela aí, que eu me baseio no trabalho dela para poder fazer o meu trabalho. E também me baseio no trabalho de... De van, de Amadon, esse povo aí que eu sigo. Ah, tá. E você tá, preocup... tá tão preocupado comigo, cara, relaxa. Você é um monstro sagrado. Nossa, meu irmão. Que O meu ego agora chegou a explodir, ó. Tô todo. Oh uh, meu Deus do céu, ah, não vou nem dormir de tanta emoção hoje. Eu é que preciso te fazer perguntas sobre o livro de orante. Ué, eu tô te respondendo, você tá me dando patada. Afinal, você não se cansa de tentar toda hora querer que. Pro, que provoca que digo se o público povão aqui do Ceará não sabe o que o Lu... Tá. Aí eu, botou de novo ali. Cara, você tá muito preocupado comigo. Relaxa, relaxa, cara. O povo que me acessa não está ainda no seu nível. Pô, olha. Se o povo não... que acessa o seu canal, que na verdade não tem praticamente ninguém ainda, né? Tô te dando uma força aí pra ver se o seu canal bomba. Eu quero que as pessoas também consigam ver seu canal e as pessoas que pensam como você... Como é que eu já começa a te seguir? Entendeu? Que assim é bom que a gente já começa a fazer um debate limpo da coisa aí. E agora se o pessoal que segue seu canal aí, essas 12 pessoas que seguem seu canal, é, não estão no meu nível, então, meu Deus do céu, estão bem mal, hein? Estão bem mal, caramba! Agora faz o seguinte, aguarda, quando der, eu faço uns vídeos. Aqui no quartel o pessoal fica rindo, rindo, cara... Tu fica me cobrando, vou dele direto e as pessoas outras que me acessam estão gostando. Tenho a impressão que essa sua preocupação é outra coisa. Cara, fica tranquilo. Sou seu fã, ninguém tomará teu lugar. O que eu mais sonho é que alguém tome meu lugar. Fica aqui, propagando o livro de noite, só, tomando porrada direto. Fica, vem tio, toma meu lugar. Pra você é muito fácil ó oh, existe reencarnação existe existe canalização existe existe demônio existe é, para você tudo existe tudo existe é fácil irmão trabalhar assim é fácil quer ver ó falar ali o que tá certinho livro Durante existe encarnação não não existe encarnação esquece não mas eu sou cartesista não posso acreditar se não tiver reencarnação ah, o livro de hoje foi canalizado. Não, não foi canalizado. Não, mas eu sou holístico, eu sou do baco extraterrestre, e se não tiver canalização, eu não acredito. Beleza, não acredito então. Simples. Agora, faz os vídeos que eu faço aí, meu amado, com temáticas voltadas para atrair pessoas que não são leitores. Porque fazer um vídeo para quem já é leitor é fácil. O trabalho que os irmãos falar com as palestras, para receber os irmãos que já encontraram o livro de Urântia, são trabalho excelente, mas é para quem já é leitor. Agora, para receber, se é a porta de entrada, né, o convite, ali, o panfletinho na rua, tu já foi bispo e pastor, sabe como é que é, o panfletinho na rua para você tomar porrada na cara, isso aí é eu que tomo. E o que eu mais quero é que alguém tome o meu lugar. É o que eu mais anseio, o que eu mais peço. Gente, vamos para a Seara, vamos falar aqui, vamos chamar, vamos botar a mão na massa para que outras pessoas dividam esse peso, essa cruz que eu estou levando, que eu levo com muito orgulho, e levo com muito prazer, mas se tiver alguém para segurar comigo, ajuda, né? E o irmão apareceu, eu fui lá ler o seu, ver os seus vídeos, na esperança de realmente, sei lá, de repente a pessoa estava ali no, no ápice, né? Tava começando a criar, ó, apareceu mais algum com coragem para poder levar adiante, e você tem coragem, mas do jeitinho que você acha que é certo, né? Não é do jeitinho do livro de Durante, aí... Complica, e aí eu fui responder o irmão, meu nobre irmão. Não fui irônico, fui realista. Ou você acha que aquilo que você aprendeu é, supera tudo que os reveladores sabem? Creio que não, porque é isso que aparenta. Da parte dele, né? Para ele, os reveladores não sabemos, mas ele vai explicar para gente como que é o, o que os reveladores não sabem, e tá aqui. É, e sim, debater faz bem para o nosso intelecto, pois, como você mesmo disse, não sabemos tudo. Por isso a importância do debate. Lembrando, agora você criou desculpa, um canal público aberto a comentários contrários e não somente elogios. Vamos respeitar o contraditório. Horas, se você fala algo sobre um assunto e outra pessoa discorda, que aquilo que você falou está correto, o ideal da sua parte como comunicador... E, respeitando aqueles que serão parte do seu público, é explicar por que você pensa diferente da maioria dos leitores do livro de Urântia. sabe todos. Eu acredito, e sendo sincero, eu quero que você, sendo um dos poucos que teve... Qual é o que eu estou te elogiando? Um dos poucos que teve coragem de fazer um canal aberto no YouTube, também cresça e ajude a divulgar o livro de Urântia. Só que... Para isso, a necessidade de comprovar seus pontos de vista fora do achismo. Veja, para você conseguir seu doutorado, foi necessário consultar uma vasta bibliografia para unir pontos e desenvolver sua ideia. Por que ao falar do livro de Urante seria diferente? Eu, como propagador do livro Durante já fui, e ainda sou, muito questionado sobre diversos assuntos que apresento. E, com prazer, respondo a todos na medida do possível. Agora, você se engana quando diz que seu canal é para o povão. Na verdade, não entendi o que você quis dizer com povão. Seriam pessoas mais humildes intelectualmente? Pois, se for esse o caso, a responsabilidade de usar o livro Durante como pano de fundo, que é isso que ele está fazendo para difundir suas ideias holísticas e gnósticas, é ainda maior, sendo que o livro de Orante não é um livro gnóstico, e muito menos que apoia as ideias holísticas. Ficaria imensamente feliz em ver um vídeo seu, aí que ele não gosta, quando eu peço para ele fazer um vídeo, explicando ponto a ponto sobre as 56 vezes que os reveladores disseram não sabemos, e em que situação eles dizem. Afinal, a proposta do canal é de dar o livro de durante, correto? Eu acho que sim, né? Não adianta, ele não diz. Aí vem a segunda resposta dele aqui. Ele foi e colocou embaixo. Cara, você vai continuar querendo. Ó, irmão, o cara me elogiou, falou que é meu fã. O cara falou lá que eu tô no Arauto, que eu sou o cara, o topo, o tararã das galáxias lá. E depois, cara, você vai ficar querendo. Ué? Mas ele não está disposto a ajudar, não está disposto a, a, a ter um diálogo com as pessoas, né? cara, vai ficar querendo. E outra coisa, né? Ele mesmo falou o que? Não preciso me esconder, você vai ver daqui a pouco ali. Vamos olha, vamos para esse ponto logo aqui. Aí eu, antes eu vou dizer aqui a vocês o porquê que ele está me processando. Tudo bem, né? Ele botou ali, cara, você vai, vai continuar querendo, tudo bem. Se mesmo com todo o seu conhecimento, o irmão se esquiva de responder e quer falar coisas que não condiz com o livro de Urântia, mas sim com a sua convicção pessoal, e não quer explicar seus pontos à luz do livro de Urântia, mas sempre à luz daquilo que é a sua opinião, aquilo que ele tem já de bagagem religiosa, fique à vontade, mas lembrando que farei contrapontos aos seus comentários que estiverem contrários ao livro de Urântia. E aí ele acha que isso aí é querer censurar. Ué... Só no vídeo aqui que eu tenho sobre quem matou, quem matou Caim, não, o, o quem era a mulher de Caim, só naquele vídeo ali que está com quase um milhão de views, tem, sei lá, mais de 100 mil comentários, não sei, e a grande maioria é contrária, pessoas que estudam a Bíblia e dão ali suas opiniões, pessoas também que são gnósticos, pessoas que tem várias, são satanistas e botam vários pontos lá de quem era a mulher de, de Caim. Eu vou fazer o quê? Eu vou sair processando todo mundo? Pelo amor de Deus, né? Entenda, existem muitos canais que falam de holismo, gnoses e comentam sobre o livro de Orantia na visão deles, e eles têm todo o direito de fazer. É verdade, os caras fazem lá, falam, só que eles não, não deturpam o livro de Orantia, entendeu? Eles não deturpam. Agora, esse pessoal do holístico aí também, o, o Ricardo me lá, que eu fiz um vídeo respondendo a ele, eu só fiz esse vídeo porque não é que o cara falou assim, olha, o livro é uma porcaria, eu não gosto e acabou. Beleza, é a opinião do cara. Mas o cara começou a falar coisas que não tinha no livro de Urântia, para desmerecer o livro de Urântia. Aí não, né, irmão? Aí vai ter que ter uma resistênciazinha, né? Só que esse é o canal, como eu falei para ele, foi criado com a temática principal de falar sobre o livro de Urântia. Ao qual eu apoio muito, eu quero que pessoas façam o canal falando sobre o livro de Urantia, o que eu mais quero mas daqui a pouco eu morro, aí não tem ninguém pra poder fazer o que eu faço. O que eu faço aqui tá difícil de achar. E tem que ter gente pra poder chamar pessoas, pra poder colocar vídeos. Porque o YouTube é uma ótima ferramenta, mas ninguém tá querendo aparecer, pô. Quem quer ficar tomando porrada o tempo todo? né? Por isso que Deus, eu sempre falo pra todo mundo, Deus levantou um fuzileiro pra quê? Cor de jacaré pra aguentar a porrada. Tá aí, cadê? O apoio ao qual eu apoio muito. Só que, quando você fala sobre o livro de Urântia, dizendo que os reveladores são mentirosos e ignorantes, que o livro de Urântia foi canalizado, que o livro de Urântia não é claro sobre a reencarnação, ou seja, em verdade sobre o livro de Urântia, então eu que faço um trabalho 100% sobre o livro de Urântia no YouTube, tenho que intervir e iluminar as pessoas com a luz da verdade que emana do livro de Urântia. Mas fica a pergunta, se o amigo não acredita no livro de Urântia, por que vai usá-lo como pano de fundo para implementar as suas ideias religiosas pessoais? Ué, se ele acha que os reveladores. Ah, mas é porque ali tem algumas coisas que prestam, outras que não prestam. Igual tem na Bíblia, igual tem em tudo que tem lugar. Aí ele tá desmerecendo o livro de Durante, porque nem sabe realmente o que é. Nem sabe explicar o que é a quinta revelação. Nem sabe o porquê que é. Ele diria que é a quinta humanidade. Nem sabe explicar isso, a luz do livro de Durante. Ele, ele explica a luz dele lá. Ele, ele liga a câmera e vai falando O que ele mais gosta de falar é do no, no super grande universo. Super Grande Universo, que são sete grandes universos, ao qual o, a capital do Super Grande Universo, dos grandes universos de Avona, é o Versa, e, e Jesus Cristo é o Príncipe planetário, é, o, é, o, é o, o Mikael do grande Super Universo de Avona, ele faz uma estureba danada lá, entendeu? Enfim, vamos agora ver, escutar aqui comigo, no caso, de né, veio escutar comigo, o vídeo que ele fala sobre o processo que ele quer me colocar aqui. Vamos ouvir, ouvir comigo aqui. É livre a expressão, ah, livre a expressão. da intimidade intelectual, ah. artística, científica e de comunicação, independentemente de censura, censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada... A honra e a imagem das pessoas assegurada, o direito à indenização ah. pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ele quer dinheiro. Amigos, por que, que eu estou citando a lei? Por quê? A carta Magda. A carta... A carta Magda. Eu só fiz o que me ordenharam! Cala a boca, Magda! <risos> Vamos continuar aqui. Porque tenho passado oh. alguns momentos de constrangimento. Constrangimentos. Tadinho. Começou agora, e tá Tenho, de certa forma, sido constrangido uhum. por alguns comentários mais ou menos assim. Mais ou menos dizendo assim. Dizendo. Olha, como é, mais ou menos Sim, assim. Se você não ah. pregar ó, o livro de Urântia conforme tem que ser pregado, vou fazer pontuação contra você. Ué? E qual o problema? Amigo, hum. você que tá me ouvindo, você sabe Só que eu tô falando com você. Tá comigo? Eu sei. Uhum. Você pode pegar um processo grande. Processo grande! Meu Deus! Vou pegar um processo grande, rapaz! A pessoa, ela quer falar o que quer, ainda diz, ele disse lá em comentários, olha só, faz o seu, seu trabalho aí no seu canal, deixa eu fazer o meu aqui, eu não me meto no seu, eu não vou aí criticar o seu. Ele acha que pelo fato dele não ir lá criticar o meu, isso isenta ele de eu criticá-lo também. Meu amado, você está num canal público, existe uma opção no YouTube, duas opções, você pode me bloquear, você pode bloquear aí, isso é fácil fazer ou então você pode botar os teus vídeos privado e aí você convida lá um sétuo de monta um grupo no Facebook um grupinho fechado como tem grupos do, do de estudo durante no Rio de Janeiro que são de comunistas fechado né que eu tentei entrar mas não deixaram você monta um grupo fechado no Facebook posta os vídeos no YouTube Estou te dando uma dica aí ó para você fazer desse jeito aí posta o vídeo no YouTube ali, privado e bota lá eu não vou ficar sabendo agora se eu souber eu vou fazer comentário no meu canal Qual o problema você não vai ser sofrer não vou vai sofrer constrangimento nenhum mas eu vou criar aqui a série respondendo os erros os erros do, do, do profeta Lu minha avó já dizia né? minha, avó, minha santa vozinha sempre dizia para gente se você não aguenta não vai para rua neném não vai para rua e agora ele diz que eu me escondo atrás de um personagem. Vamos ouvir essa parte aqui. Eu não me escondo atrás de um personagem do livro de Urante. Meu nome é Kleber Montemídio. Eu uso o termo profeta Lu como o nome simbólico do livro. Isso. Ele diz que ele, ele é, o nome dele é Kleber. Vamos, vamos ver aqui como é que é o nome dele. E eu vou ensinar para vocês uma coisa agora que é como você descobrir quem são as pessoas. Você acessa o Facebook, ó, como eu tô fazendo aqui agora, vocês estão vendo aí na tela. Vem aqui em cima, está até aqui já o nome dele aqui. Ó, o meu nome tá ali também, Leandro Reis. Leandro Costa dos Reis. Pode. Quem quiser me adicionar no Facebook, o meu nome de Facebook, no meu perfil, é Leandro Orantia. Nossa, que difícil. E aí temos aqui, né, o.. Canal aqui do a página, o perfil do nosso irmão Kleber Monte Emílio. Ele liberou. Se ele liberou, vamos verificar aqui, correto? Tá público. Agora, quando você quiser ver alguma coisa de qualquer pessoa, vem aqui ó, na parte sobre e vai lá nas curtidas dela. Porque o que a pessoa curte é geralmente aquilo ali que ela segue. Define um pouco do caráter dela. Então, você vendo ali o que, que a pessoa curtiu, você saber o que, que ela gosta, como que ela pensa, politicamente falando, religiosamente falando. Você vai entender como é que é o perfil da pessoa. Vamos conhecer o, o perfil do nosso irmão Kleber Monte Emídio, o Profeta Lu. Vamos ver aqui. Sobre, vamos aqui, a parte do... Oh, as amigos não interessa, fotos não interessa. Ah, se por acaso ele for falar assim, ah, mas a, o canal não é meu, o perfil aí de outra pessoa, outro Kleber. Vamos ver aqui se o perfil do de outro Kleber. Ó, vamos entrar aqui, ó. É, fotos do perfil. Vamos ver aqui. Quais são as fotos no perfil? Ó, tá aqui. Ó, ó abençoado aqui, né? Com o um diploma na mão aqui, ok? E também tem aqui a foto do, do irmão. Ó, se ele se falasse, assim, ah, eu vou processar. Meu irmão, cadê o negocinho aqui? Tá público. Aqui, ó. Tá público. Eu tô entrando aqui, não sou nem seu amigo, tá público. Ó, aqui, ó compartilhado como público, ó, compartilhado com o público, tá público, não? então eu posso compartilhar abertamente aqui, ó, aqui, público, ok, sua carinha tá aí, tá público, então vamos lá, é o perfil dele, vamos ver aqui, vamos voltar aqui da parte de ah, fotos, tal, clave, check-in, músicas, também me interessa, programas de TV, curtidas, aqui que é o, aqui que é o canal, Vamos ver aqui. Quem é o, o irmão curtiu? É, são celebridades de igreja, religião, tal, servo do Altíssimo, Parará, piriri, blá, blá. Opa! Que é isso? pornô vídeo? Ô oh, meu irmão, que é isso? Entra no meu Face tal. Tá... Sexo vaginal? Que isso? Sexo grupal. Meu irmão, tu, tu é casado, cara. Sexo grupal tá procurando essas coisas aqui. Ó, oh, tá público, tá?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 Aqui não. Esse tipo de, de, de pessoa assim, com a mente pérfida, perversa igual a sua, assim, com a mente podre igual a sua, assim. Complicado, mas vamos continuar vendo aqui as coisas do nosso irmão. Ele falou que tá livre. Ele não se esconde de ninguém. Também não me escondo, não. Pode ir lá no meu perfil que tá aberto também, tá público. Pode olhar à vontade. Aqui, ó. Segue Catraca Livre, tá? Jossi Raça. Vamos descer para espionar a direita e tal. MBL. Vamos ver aqui mais o quê? Uhum. Mistério de Cristo, Beni Aham. Uhum. Gorilão crente, zoeiro, negócio na zoeira também e tal. Ué, queremos aventura aos 40? O que, que é isso aí? Deve ser aventura de esquiar, é, saltar de paraquedas. Vamos ver o que, que é esse queremos aventura aos 40? O que é isso, meu irmão? Cansado do mesmo? Conheça a mulher e compartilhe seus interesses? Pô, meu irmão, você é casado, rapaz. Você é casado. Você que dá testemunho. Eu tô falando, é por isso que deve ser tão tal de ex aí, né, meu irmão? É muita carne aí, abençoado. É muita carne, então você tem que começar a rever seus conceitos aí, meu brother. Como eu falei com você, aqui o negócio é mais estreito. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui? Ó, queremos aventura aos 40, opa! Mas ainda não acabou, não. Vamos ver mais um videozinho aqui que ele fala, né? Porque ele, ele falou que eu não sou representante de livro de durante nenhuma. Vamos entender. Ele disse quem é o representante do livro de durante. Vamos saber quem é o representante do livro de durante. Escuta o vídeo aqui comigo, por favor. Escuta e assiste. Já começa a cair por terra a Eu ideia por terra. que alguém use o livro de Urântia hum. com um modelo pragmático e ditatorial e dizer se você não pregar o livro de Urântia conforme tem que ser pregado, vou pontuar você. Hum. Primeiro, meu amigo, Primeiro. você não tem autoridade para fazer ah, isso. Não dá, não. Você não foi constituído ser anjo aqui na Terra. Você não é representante ah, do livro de Urântia. Não sou representante. Quem é representante do Livro de Urântia é o próprio Cristo, o, o Micael de Nébado. Isso, Micael de Nébado. Agora, vamos ver... Ele explicou também aqui quem é o representante do Livro de Urântia. Vamos ver um negocinho aqui, por favor. Ele, ele deu mais exemplos ainda de quem é representante. Nós temos no nosso canal a responsabilidade... A responsabilidade... De representar Ué? o Livro de Urântia aqui no estado do Ceará. Ué, mas espera aí. Então, se o representante do livro de Urântia é Micael de Nebadon, então quer dizer que então é, é, é no Ceará? Porque esse, esse camarada deve ser Micael de Nebadon, que ele falou que ele é representante do livro de Urântia no Ceará. Se eu não sou, só quem é Michael Micael de Nebadon. E ele falou que ele é o representante, eu não estou entendendo mais nada. Não estou entendendo mesmo. Meus irmãos, eu sei que o vídeo ficou longo, mas se fez necessário faz, fazer esse vídeo para poder apresentar a vocês outras visões que acontecem com relação ao Livro de Urântia. Já fiz um vídeo aqui falando sobre pessoas que queriam criar religiões, uma nova religião sobre o Livro de Urântia. Esse abençoado agora também está querendo fazer uma salada de fruta usando o Livro de Urântia. E eu disse, e podem se espernear aí o quanto quiser. Agora Livro de Urântia tem polícia, tem polícia sim, irmão. Tem polícia. Vou ficar fiscalizando sim, senhor ou sim, senhora, que também tem mulheres aí que adoram, né? Ela sabe que eu tô falando dela. Então vocês podem ter certeza, se quiserem fazer qualquer coisa que seja deturpada a palavra do livro de Durante, façam em oculto, façam em escondido, porque se bater na internet e eu souber, eu vou responder. E com certeza vocês sabem que eu não sou tão carinhoso igual a classe lá dos tolerantes, né? Comigo buraco é mais embaixo. Eu defendo o livro durante a e 10. E vai ser assim enquanto tiver vida. Pode ser que dure muito, pode ser que dure pouco. Mas vai ser assim. Um abraço, fiquem com Deus e não percam a série que eu vou fazer aqui. Vou colocar, tentar fazer aí uma vez por semana, duas vezes por semana. Respondendo as mentiras ali, os erros do pastor, do profeta Lu. A nova série que vamos criar aqui em homenagem ao nosso irmão. Continua fazendo vídeo aí, profeta. Muito obrigado pela sua, pela sua dedicação aí. E detalhe, quando você começar a fazer vídeos que realmente condiz com o livro de Urântia, eu vou te elogiar, cara. Vou bater palma pra você e vou divulgar seu vídeo. Beleza? Um abraço, meus irmãos. fico com Deus e até o próximo vídeo.